Olha o canarinho da terra, tá dois metros de mim, é. comendo sossegado hum. Catando toda a sementinha no chão Olha aqui como é que a natureza é linda, né? Pra que fechar o bichinho, né? Se o bichinho come sozinho aí, ó. ele cata a sementinha Olha que beleza isso que é bonito Agora pega os coitados, põe na gaiola Pra quê? Isso é muito mais bonito na natureza Comendo sossegado A feminha dele tá por aqui também A minha dele tava aqui agora eu vou para algum lugar A fêmea tá aqui em cima O nariz está a tá, um metro e meio de mim Aqui na obra Nós estamos aterrando aqui, mexendo com terra Eles vêm que já é. Aqui ó Tá Não dá nem dois metros de onde eu sou sentado Aonde está O guia vem comer na mão, a feminha está aqui em cima Eu não tô pegando essa firma. Agora eu peguei a direita. Essa é a fêmea. A minha também vem plantar o macho. É, agora tá um metro e meio aqui de mim ah. Já pega a minha caixa aqui. Tá, na, tá quase chegando a minha botina. A tá minha e Essa é a feminha A minha também vai chegar um para perto. Hum, agora os dois tá, os dois tá junto. Agora o casal tá junto. Aí que legal, ó. Eu vou colocar esse vídeo lá no canal só para o pessoal ver como é que os bichinhos estão mansinho aí ó chega muito perto da gente agora voou agora eles voou foi sentar lá na grade Olha lá. agora sentou lá na grade o outro está sentado lá também ó assustou porque a hora que eu levantei a mão mas tá um metro e meio metro e meio do pé mas não ela agora os dois voou foi embora pra longe Os amigos aí que se inscrevam no canal aí dá uma força deixa seu like aí pra que o canal possa crescer esse vídeo aqui eu só fiz eu porque eu achei muito legal muito bonitinho os bichinhos comendo pertinho da gente não dava nem um metro e meio do meu pé agradecer os amigos aí pela força que tem dado uma boa tarde Oh, a smoke walk.